Fala, pessoal, hoje a gente vai falar sobre um... Pro... Peraí que tá estamos ligando aqui. Alô, o senhor não gostaria Oi. de assinar nosso novo plano por assinatura. Não, não quero uma nova linha telefônica. Mas tem muito benefício. Não, senhor. não quero um novo plano de internet. Certeza, senhor, é porque... Não, eu não quero o cartão black do banco, não. Toma não, eu também fã. não quero uma TV por assinatura nova. tá no Não, eu também não quero fazer parte do clube ah. de natação. vai se fuder. Ninguém aguenta mais receber mensagem, receber ligação de telemarketing. Isso virou um, um inferno. inferno. Chato pra c... Justamente por isso eu apresentei um projeto de lei para vedar o telemarketing, a não ser que você já tenha contratado aquela empresa e que aquela empresa peça autorização antes para você, para você receber aquela ligação. Me liga, pergunta se pode. Vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, você clicar no sininho para receber as notificações, você entrar no nosso novo canal de games, o Cata Games. Dome. Dome entrar na nossa Twitch também para acompanhar as nossas lives e se inscrever, claro, no Clube MBL para receber as notícias dos bastidores de Brasília e fazer parte do grande projeto que nós temos para 2023, 2024, 2026, que todos vocês já sabem quais são esses projetos. Muito bem, o que, que diz o meu projeto de lei? Contato telefônico ou por mensagem de texto do fornecedor com o consumidor, ou seja, se você já tem um contrato com aquela empresa, só pode ocorrer para esclarecer aspectos do funcionamento funcionamento ou segurança do produto ou serviço e observadas as seguintes regras cumulativamente, ou seja, a empresa que você já contratou, que você já tem um contrato é de internet, é de telefone, ela não pode te ligar para ficar te oferecendo serviço toda hora. Ela pode te ligar, por exemplo, você tem um contrato com o um banco, aí tem uma transação suspeita, o banco pode te ligar, aí beleza, você atende, faz todo sentido para você receber essa ligação, né? Tem um problema com a sua linha telefônica, né? Faz todo sentido ligarem para você e falar, olha, sua linha vai ficar desabilitada durante um, dois dias, sua internet vai cair porque vai ter um sistema de manutenção. Beleza. Agora, precisa cumprir também alguns requisitos. O destinatário da ligação deve ser consumidor do produto ou do serviço quando dá ligação. Ou seja, não pode ser uma empresa aleatória que comprou o seu número de telefone ilegalmente num banco de dados e que aí fica te bombardeando de ligação. O contato não pode ter como objetivo, nem incidentalmente, publicidade ou venda de novo produto ou serviço ou de nova modalidade de produto ou serviço já contratado ou ou seja, se você quer contratar dentro da, da, do, do contrato que você já tem, dentro da empresa com a qual você já tem relação, se você quer mudar o seu plano, se você quer contratar um novo serviço, você tem essa iniciativa mas não o sujeito aproveitar a ligação, aproveitar que já tem um contrato com você, para ficar te enchendo o saco, ligando toda hora para te oferecer um novo serviço, sendo que você já disse não e o sujeito continua ligando inciso terceiro, a ligação deve ser precedida de mensagem de texto em que o fornecedor pergunta o consumidor de se ele aceita receber a ligação sendo seu silêncio interpretado como recusa ou seja antes da ligação ele precisa te mandar o um SMS falando posso te ligar para você não ficar recebendo ligação toda hora e sim seu telefone ficar um inferno e aí você vai falar pode aí beleza o sujeito pode ligar o contato deverá ser feito por atendentes humanos é né? pior coisa que tem você vai lá recebe a ligação aí é um robozinho o que significa que enfim você não quer dar a menor importância porque o robozinho quer falar ah, com essas... Agora, se tem um atendente de fato Pra te dar uma informação relevante, aí sim, né Ou seja, basicamente, acabando Hoje, existe um mercado ilegal De venda de dados De consumidores, né, de venda De dados, né, o sujeito tem o telefone Cadastrado num banco, numa empresa De telefonia, vai um funcionário Pega esse banco de dados, pô, e vai na Praça Da Sé, né, sabe muito bem que tem gente Que vende lista de contato Que vende lista de telefones E esses telefones são utilizados, né Ilegalmente pra essas operações de telemarketing. E aí agora que a gente está dizendo é o seguinte: não se pode oferecer novo produto ou novo serviço para um sujeito, né, para ele ficar recebendo é, ligação toda hora, encheção de saco imensa, um abuso, uma perturbação do sossego do consumidor, que assim é, é, é, é um absurdo o, o volume de ligações que você tem recebido hoje. E justamente por isso a gente está apresentando esse projeto de lei, se você quiser dar a sua contribuição, a sua opinião.